E aí pessoal, tudo bem? E quem fala é o Maki, bora pra Doom! A gente terminou a fase 7, eu acho. Sim, a gente terminou a fase 8 e 9. E agora a gente vai pra fase 10, beleza? Então, bora lá! Começamos com dois zímetros aqui. Vamos lidar um pouquinho com eles aqui rapidinho. Vai ser uma fase bem. Okay. Dá pra gente ver do outro lado, não tem nada ali. Vou avançar a arma aqui. Tem um Insanity Tech. Tá atirando bastante na gente. Mas ele fez questão de matar o cavalo lá, então. Como dizia. Como dizem por aí, né, Tamek? Devagarzinho aqui, vários cacos, mas não são mais nenhum problema pra gente. Desde que a gente pegou essas runas aqui, a gente tá bem poderoso em relação ao jogo, então... Ai, eu acho que a única coisa que pode, pode me matar é se algo me pegar desprevenido, né? Bora lá. Uma arma aqui, que abriu aqui. Aparentemente, um monte de cacos aqui também. Mas... Tranquilo. Olha só. Uh. Tomei. Tá. Cavalos. Ou cavalo, né? Só tinha um. Bora ver o que tem aqui. Nada demais. Aqui também nada demais. Beleza. Então... Até o momento tudo tranquilo, tudo de boa. Aqui não abre, aqui não abre. Aqui não abre. Vamos ver se... Vamos ver se aqui. Esse aqui abriu parece que algumas coisas, né? Ah, as portas aqui abriu, né? então abriu aqui. É, abriu Vou botar esse aqui. Hum. Ok, tem um cara de fogo. Hum, apagou, né? Olha só. Bem que eu vi que a parede era diferente. Então, foi teleportado. Mas... É, não sei porquê. Bom, não vou clicar ali de novo, né? Pegamos a chave azul. Agora, Bora lembrar onde tá a chave azul. Achei. <risos> Bem rapidinho essa fase, né? Nada. Aqui é o começo da fase, né? Minha backpack preta lá. Não. Nada de rambo aqui. Oxi. Sai, maluco. Então não tem nada aqui. Cowboy lendário. O que a gente faz com o cowboy lendário? Não sei. Fechou. Vou chegar pertinho dele pra. pra tentar dar one shot. Será que eu mato e não tiro? Oi. Não, eu não mato não tiro. Mas ele chorou pra mim. Não dropou nada de ult Uh! Agora eu sou o Macri. Um pouquinho de lag. Nossa, essa pistolinha é muito legal. Muito legal. Isso aqui abre a porta da chave vermelha, né? Que fechou antes da gente entrar. Aqui mesmo. Vamos embora aí pra chave vermelha. Dois mancus, Tranquilo Três manco então, Vamos ver a chave amarela aqui Ela tá ali E tem Tem um treco aqui De vida Então não sabemos o que tem aqui Então vamos pegar alguma coisa forte E tem uma bsg ali Ah Bem que eu tinha visto Não tenho medo de cyber. Mentira! Eu vou ficar com essa Nossa, tem um monte de lugar aqui pra se esconder dele. Vou clicar nisso aqui. Não sei o que fez. Vou clicar aqui. O cyber Barrel. Matamos todo mundo. E bora! Olha lá, terminamos a fase bem rápido. Quase se chama atenção, mas aparentemente não me senti tensionado em nada. <risos> mas bora lá, próximo é a decadência. Vamos fazer mais uma então? Estamos só com 5 minutos? Vamos bora lá. Várias portas. E. Precisa de três chaves. Tá. Oxe, de onde você vê? Ah, tá. Errou! Tá, então as portas. As três portas abrem ao mesmo tempo. Então são salas interligadas. Bom. Uma arma. Rápido shotgun. Essa rápido shotgun é legal. Vou usar ela um pouquinho pra vocês verem. na hora. Cadê ela? Ah. Mano, demais isso aqui. Dá mais com essa runa que a gente tá. Chama a chave amarela, né? Tem uns 90 monstros Tá Tem um carinha ali Parece ser um cavalo, né? Nossa senhora Bom Chega de usar essa arma Vamos usar essa um pouquinho Estamos com 90 É uma lendária Só espero não ter ninguém chato. Tem nada ali? Estranha essa fase, hein? Muito mais. Tá muito reta. Pegamos outra chave. Ok. Estranho. Então, a próxima chave tá aqui. Eu já tem essa arma. Tem munição. Morreu. Eu tenho que ficar esperto aqui pra pegar esse Berserk, que armadura eu já tenho. Lost Soul. Ah é, eu tô... Essa runa que eu tô, a amarela, também me dá invencibilidade nesses campos aqui. Então, nada demais. Bom, já temos as três chaves e a gente já pode abrir essa daqui da frente. Essa. Mas eu não sei o que tem. Não, não era aqui. Era aqui. Ó. Parece que não tem nada. Vamos usar isso aqui. Tem uh oh Bom, umas coisas fecharam comigo. Tirando, morreu, morreu. Nossa senhora. Morreu. Morreu. Eu não gosto de pegar essa invisibilidade porque eu não enxergo de mim. Vou clicar nisso aqui. Abriu aqui a passagemzinha pra gente. Não tem nada ali. Tem só essa porta. E.. E eu tô narrando tudo que tô vendo, né? Ficando que imagem. Vamos ver o que tem do outro lado. Assim, ó. Botãozinho. Vou abrir aqui. Ah, não. Confio nisso. Clicar aqui, matê cinco, a gente clica aqui e volta, hein? É. É. Ué. Hum. Não sei, não sei... Uh -huh. Bom pessoal, a gente voltou aqui, vamos ver o que aconteceu aqui, né? Vamos ver se a gente consegue dar, prosseguir com a fase agora. Tá, a fase ela fecha aqui. Entendi, isso aqui é tipo um elevador. Certo? Esse botão ainda continua. Certo. Parece que se eu me mexo... Ele mexe. Tá. A gente conseguiu passar pra cá. Mas... Ah... Parece que eu não entendi aquela hora O que fazer Aí deu deu um ruim né? Mas só Vamos continuar aqui agora Vamos ver o que tem pra cá Ui ui ui ui ui, ui. Ok Ai Macri. Macri, Macri, Macri, Macri. Macri. Ok, a gente enfrentou ele da última vez. Vamos usar isso aqui. Nossa senhora Tá, primeiro o elevador que não funciona direito E agora... caminho de jogos amarelos nos leva a a nada. Ok. Hum, vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa. Tá, não dá pra eu entrar aqui. Não dá pra eu entrar aqui. Não dá pra, eu entrar aqui não dá pra entrar aqui. também não dá pra entrar aqui. Também não dá pra entrar aqui. E aqui precisa da chave. Aqui não abre, hum. cara. Que faz estranho. Okay. Eu preciso da chave azul tá, para eu ir para a chave azul. É eu... aonde? da chave azul. Pelo mapa a gente viu que tem um espacinho pra cá Ah Bom Conseguimos a chave azul Então Gameplay de mapa aí de novo Tem duas chaves azul então Uma aqui E uma Aqui Eu ouvi uma porta abrindo Aonde que abriu Aqui Tá, então. Nossa, deve ter que correr tudo. Ok. Ô, oh, cara! Tá me travando? Ah, pera, isso aqui abriu a hora que eu fiquei ali, não? Sim. Eu preciso ser mais rápido. Olha aqui, uma vaca. Bom. Eu tô ficando bravo com isso aqui. Bom, pessoal, vocês viram o que eu tinha que fazer, né? Infelizmente, essa fase aqui, ela tá meio bugada. E a gente não vai conseguir passar pelos meios comuns do Doom, né? Talvez ela esteja assim por conta do clusterfuck. Isso ocorre em algumas fases. Então, é tipo, quem tá com erro de textura aqui, então, é tipo... oh o que eu tenho que fazer, né? Então a fase não tá carregando direito. Mas... Enfim, eu tive de passar dessa forma Então Vamos finalmente abrir aqui E vamos continuar a fase, né? Acho que aqui é o final já Não sei, sincero Então, vamos Caras, eu não entendi nada, mas beleza. A gente passou, então realmente a fase tava com um bug muito grande por conta do clusterfuck, então a gente teve de passar de uma forma mais meio que trapaceando, né, das regras comuns do jogo para conseguir passar, né? Então é isso, pessoal. Aí até uma próxima. Eu acho que não vai ter mais mapas bugados Assim esperamos então Falou Bom pessoal Aparentemente a gente passou mais uma sete de fases né Aí eu voltei aqui para abrir o áudio pra vocês darem uma olhada aqui Que agora a gente tem a historinha Então conseguimos após a vitória A gente salvou a raça humana da dizimação Aí evacuamos a Terra, né? Fizemos todo mundo evacuar. E agora somos os únicos humanos aqui. Então. <risos> eles mandaram uma mensagem do espaço, né? Que a gente tá esperando sentado pela morte. Mas eles falaram que. Eu consigo destruir o foco na invasão, né? Então. É isso aí, pessoal. Próximas fases aí. É só a gente começar então. Falou!